Olá! Temos novidades. Pensando na saúde qualidade de vida, apresentamos o Pausa Legal. Durante a jornada de trabalho, especialmente a gente que fica muito tempo na posição sentada e usando o computador, acaba tendo incômodos e desconfortos. Dessa forma, é necessário um tempo para restabelecer o equilíbrio físico e mental. As pausas têm essa finalidade. Elas mantêm a qualidade do trabalho e até garantem mais produtividade, porque quebram o ciclo de fadiga da mente e do corpo, inclusive dos olhos. Nesse sentido, o Tribunal Regional do Trabalho, de Mato Grosso, lança o programa Pausa Legal. O foco é prevenir doenças ocupacionais, tanto físicas como psíquicas, através de momentos de pausas na rotina de trabalho dos magistrados e servidores. Nos próximos vídeos falaremos sobre os recursos disponíveis para nos auxiliar nas pausas e também sobre dicas para que esses períodos sejam realmente bem aproveitados. Então se ligue e faça já desse momento uma pausa legal.